Olá guerreiro, olá guerreira, seja muito bem-vindo a mais uma meditação guiada do canal Arte de Mudar. Dando sequência aos nossos dias da semana, as nossas meditações para os dias da semana, continuamos com a meditação para o dia de domingo. Domingo é o dia que tem a conexão com o astro rei, com o sol, é um dia onde as virtudes principais são força, fé, poder, proteção, força de vontade, perfeição, elevação e também é um dia de enaltecer as virtudes, Domingo, além de ser mais um dia de descanso, também é um dia para você se recolher e meditar. A força do astro rei do sol permite maior intensidade na meditação, uma prática mais proveitosa, com mais insights, onde você consegue restabelecer de uma maneira mais profunda a sua vitalidade. Domingo é um excelente dia para observar os erros e os acertos durante a semana que passou. E, sobretudo, é um excelente dia para perdoar os seus erros e enaltecer os acertos, as suas virtudes e as boas escolhas que você fez durante a semana. É um excelente dia Para o amor próprio, onde você pode se recolher por alguns minutos e dedicar somente a você. Momentos de conexão e de tranquilidade. A frase do dia de domingo é, somente hoje serei virtuoso. Ao inalar, mentalizamos somente hoje. Ao exalar, serei virtuoso. Antes de começarmos com as frases, tome três respirações profundas, largas e pausadas. Inala. Exala. Respirações completas. Inala, infla o abdômen, infla o peito. Exala, soltando o ar do peito, do abdômen. Mais uma vez. Inala. Exala. E a partir de agora, nós inserimos as frases. Ao inalar, somente por hoje. Ao exalar, serei virtuoso. Somente por hoje, serei virtuoso. Imagine todo o seu corpo envolto por uma luz dourada que sai do seu coração e se expande por todo o seu corpo, desde os pés até a cabeça, envolvendo todo o seu corpo em uma bolha de luz dourada. continua mentalizando somente por hoje serei virtuoso somente por hoje serei virtuoso Como domingo é um dia de fé podemos reforçar nossas petições e também a agradecer. Podemos agradecer todos os aprendizados desta semana, todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho, facilitando de alguma maneira a nossa vida, o nosso trabalho. Agradecemos pela oportunidade de ter vivido mais uma semana. Agradecemos pelo convívio de mais uma semana com as pessoas que amamos, agradecemos pela nossa saúde e você pode aproveitar esses minutos para agradecer a tudo aquilo que é importante para você. Somente por hoje serei virtuoso. Somente por hoje serei virtuoso. Somente por hoje serei virtuoso. Somente por hoje serei virtuoso. Expomos ainda o universo, todos os nossos desejos para a construção de um caminho reto, exato, para esta semana. Para um caminho que nos leve ainda mais próximos dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E com a união de todos esses planetas e estes astros, Unimos nossas forças, reforçando nossas qualidades, aprimorando nossos pontos fracos com muito amor, com muita paciência, nos preparando mentalmente para iniciar mais uma semana com muita garra, com muita motivação, com muito amor. Somente por hoje serei virtuoso. Inala profundo, Re exala. Repete essa respiração por mais duas vezes, inala, somente por hoje, exala, serei virtuoso. Inala, somente por hoje, serei virtuoso. E bem devagar podemos mover as extremidades do nosso corpo. sem pressa, sem ansiedade, vamos nos conectando com o nosso corpo físico pouco a pouco, tomando consciência dos nossos movimentos, do nosso corpo, nos preparando para finalizar a prática. Inala para fundo, exala, abrindo os olhos. Desejo que você tenha uma linda semana. Namastê.